no local do crime, no local da tragédia. Olha, obrigado você que me acompanhou até agora aqui na Record TV, pelo Cidade Alerta, eu volto segunda-feira para quem está em São Paulo com o nosso Balanço Geral, amanhã às 6 da manhã, vem aí o Jornal da Record, continue na Record TV, porque aqui você está muito bem informado. Tchau, gente, e até segunda.